começar aqui pelo nosso... Já está iniciando a gravação. Em seguidinho ele vai anunciar para vocês que a gravação está estartada. Vou aumentar um pouco o tamanho para facilitar a visualização de vocês do documento. Espero que se você... Opa, foi demais. Vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e, e fazer qualquer consideração. Se tiverem dúvidas, podem perguntar a qualquer momento. Então, o que que nós pensamos em trazer para vocês. Para hoje, a gente vai falar um pouquinho da nossa estratégia da formação, dessa capacitação, configurações e parâmetros globais. Bom, a estratégia que a gente, a gente definiu, é, eu e a Andrea, é de focar e usar como pivô do G-Education, do Google Educacional, é um pacote de softwares, e, na verdade... São softwares que a gente já usa na nossa rotina diária, fora do, ambi do ambiente profissional. Lá em 2013, o Google incubou esse aplicativo, o Google Classroom, e começou a agregar e integrar os outros softwares que o Google já tinha no Classroom. Assim surgiu o pacote educacional, que na verdade são todos os softwares do Google, os aplicativos do Google contextualizados para fins educacionais. Então essa é a estratégia: começar pelo Klesmo, que é o sistema onde tu organiza os teus conteúdos e desenvolve a tua disciplina online. E a partir do Klesmo a gente começa a mostrar e integrar as principais integrações que facilitam a produtividade, facilitam a vida do professor na gestão de uma disciplina seja ela online ou presencial, isso aqui é um sistema de apoio que serve para qualquer um dos casos. Então, a gente essa nossa estratégia, a visão geral da nossa capacitação, ela se desenrola em três dias e cada dia a gente vai focar em, em, em, em um aspecto é, que, que nós planejamos. Hoje, são aspectos gerais, amanhã a gente foca mais no Classroom com suas integrações, hoje o gerador alguma introdução ao que vem, o que vai ser apresentado amanhã. E depois, Andréa, o a parte de formulários com as várias aplicações que são possíveis de fazer com formulários. Às vezes a gente não sabe que é possível, por exemplo, aplicar provas online com definição de notas automáticas, já monta a grade toda de forma automatizada dentro do Clésum, facilita um bocado. Uh, em algumas coisas que às vezes nos ocupam um bocado de tempo nas atividades extra-classe. E aqui o CLES, o pacote Education, traz algumas soluções que podem ser interessantes para nos ocupar menos com essas atividades, fora da atividade em si, né, que é de ensino, as, as coisas administrativas a gente ganha um pouquinho de tempo com as automatizações que o pacote traz. Então, configurações globais do Classroom, configurações específicas de disciplinas, uma peculiaridade que tem a ver com a tradução literal, é um sistema de tradução automática de aplicativos do Google, e ocorre com frequência alguns erros de contexto nas traduções, e esse aqui é um exemplo que depois eu cito para vocês, por exemplo, Return que é uma das traduções literais é, devolvido, e é o que o Clésio, depois vocês vão entender o que eu estou falando, se não entenderam direito agora, aparece para o aluno devolvido quando deveria ap apresentar o texto entregue, por exemplo, eu, eu configuro uma atividade para o aluno entregar para o professor, quando o aluno entrega, aparece uma mensagem devolvida, como se o professor já estivesse devolvendo de volta a atividade para o aluno. Na verdade, o aluno está devolvendo ao professor, entregando ao professor. Isso causa uma confusão tremenda na cabeça dos alunos e dos professores, até se perceber que isto é um problema de tradução de uma expressão em inglês para o português. Depois eu mostro para vocês onde é que isso vai acontecer. A interface... Uh, padrão do, do Clasmon, com os itens principais de menu, as funções básicas que vão vai dar um start na, na, na nossa capacitação, que é publicar no mural, publicar material de apoio para organizar a disciplina, como é que tu divide e organiza em tópicos, módulos ou unidades a tua organização algumas funcionalidades que são comuns ao, ao, ao Windows, em geral, que é arrastar e soltar, assim, para conseguir desorganizar as coisas melhor. E as principais integrações, eu vou citá-las hoje, mas não vou avançar muito. E uma coisa que é muito natural hoje em dia e que se fortaleceu bastante na atividade do professor e que vai ser interessante, pelo menos, a gente tocar no assunto, que é a curadoria de conteúdo. E vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas para vocês, mas a gente não preparou conteúdo específico produzido por mim pela Andréia. A gente tem conteúdo extenso do próprio Google sobre as coisas que a gente vai falar aqui. Então, a gente não precisa ficar reinventando a roda, querendo fazer um tutorial novo, sendo que um tutorial de ótima qualidade já existe produzido pela própria empresa. Então, a gente saber buscar essas coisas na internet e usar em nosso favor, para a gente não perder tempo refazendo coisas que já existem. Buenas, é, dito isso, então, primeira coisa, André, eu até nem tinha comentado contigo, mas eu criei uma lista de presença. Até tinha uma pergunta a respeito do uso de formulários sobre inscrição dos nossos colegas aqui na capacitação. A gente achou que não era necessário a inscrição para a pessoa poder participar, era só chegar como chegaram, através das mensagens que foram enviadas pela direção de ensino. E, mas eu acho que é legal a gente registrar a presença de todo mundo, pelo menos dia a dia para depois a gente prestar contas para a direção de ensino que demandou essa formação da gente. A gente está com 72 pessoas. Legal. Obrigado a todos os 72 participantes. Então, este aqui é o formulário que eu vou só mover de lugar, porque depois eu vou usar ele como exemplo para mostrar onde é que as coisas ficam na integração com o Google Drive. Eu vou mover vou ir para o meu Classroom e vou colocar ele dentro da pasta da nossa formação. Depois eu refaço isso, mas está gravado. Vocês vão poder rever isso no vídeo que a gente está gravando. E vou mover, e esse formulário saiu daqui e veio aqui para dentro. É como se a gente estivesse fazendo uma navegação no nosso, no nosso Explorer do Windows. E cá está o meu o meu formulário de presença, eu vou pegar esse formulário e vou colocar o link aqui no chat do meet E aí vocês vão poder acessar e responder só com endereço, nome completo e... C, lista de presença, formulário de presença ou um monte de coisas. É, não era bem o que eu tinha feito, eu acho que eu ouvi o formulário errado. Mas é, faltar, eu queria o CPF de vocês. Eu já vou editar aqui, botar hum, instituição, celular, e-mail para contato, nome completo. Este item aqui não precisa, já vamos fazendo ao vivo e a cores. Né? Este item aqui não precisa, porque ele vai coletar, mandar sua resposta, a descrição. Vamos deletar o e-mail, porque ele já vai pegar aqui no cabeçalho. E vamos adicionar. Adicionado. Deixa eu diminuir aqui o tamanho, desculpa pessoal, eu um aqui, mas vai ser breve. Deve ter um menuzinho aqui do lado que tinha sumido. Pronto. Que é o CPF. Pronto. E eu já vou colocar o link para vocês. Nome completo, CPF, celular, que a gente pode criar um grupo depois, se for o caso. Fiquem à vontade para... Vou colocar como opcional aqui para vocês, se não quiserem divulgar instituição, ele está aqui porque eu acho que tem alunos de projetos que estão aqui que não são do KVG, para poder identificar de onde é que estão vindo. Não sei se todos os bolsistas e alunos que entraram são, são nossos alunos do KVG ou do IFSU, de outro campo. Buenas. Vou enviar, copiei o link, aqui está, diminuo para fazer o um link, que era enorme, ficar um pouquinho menor, copio e pronto. Está no chat aqui tá, do nosso Meet. Peço para vocês que vocês... Que vocês... Deixa eu só tirar... Podem, podem começar aceitando respostas. Pronto. É, então, peço a vocês que vocês é, respondam o formulário para marcar presença no dia de hoje. E aí... E a gente pula para o CLES. O Rafael até é. falou que tem um grupo de projetos de residência pedagógica da UFPEL participando. Está ótimo, sejam bem-vindos, prazer tê-los tê conosco, não com vocês, tê-los conosco. E aí só identifiquem ali na instituição que vocês estão vindo para a para registrar. Boa Buenas, então está aí o formulário, Eu vou deixar ele quietinho aqui, depois a gente dá uma olhada nele. Aqui as minhas curvas da minha conta paralela e aqui o nosso Classroom. É, vou convidá-los a ingressarem no Classroom como alunos. Tá? Vocês, e também vou depois, em seguida, pedir e mostrar para vocês como é que se cria uma disciplina. Nós vamos começar. E aí vocês como professores. Por que, que é interessante vocês entrarem como alunos nesta nossa disciplina, e também criarem uma disciplina como professores. Por quê? Muito provavelmente vocês devam ter mais familiaridade com o Moodle. O Moodle, ele tem uma função onde tu podes trocar o perfil de visualização para um abaixo do teu. Por exemplo, se tu é super usuário, tu podes escolher qualquer perfil de usuário abaixo do teu, professor, tutor alu ou aluno. E as... Visualizações para cada perfil de usuário são diferentes. Mas no Moodle tu faz a partir do teu usuário em que tu te conectaste no Moodle. No Classroom, isso não acontece. Tu não tens como botar perfil de visualização. Ou tu é professor, ou tu é aluno. E não é legal, pois não. Tô atrapalhando. Não, ah, fica, tá? ele falou que o telefone não está aceitando no formulário. Tá ok. Já tô na mão. O celular, é, tem uma. Tem, eu vou tirar esse, essa restrição Nossa. aqui e vou salvar de novo, agora ele salva automático. Pronto, só fica um texto curto, acredito que é, fosse pela, pela validação, tanto que outros usuários já, já responderam, já tem 45 respostas lá. Mas eu tirei a restrição daquele formato entre parênteses ali. Se a pessoa não digitasse naquele formato, talvez não, não aceitasse. Mas já tirei a restrição. Ah, voltando para o Cléus. Bom, então é legal que vocês acessem aqui como alunos, porque isso vai auxiliar vocês a auxiliarem os alunos de vocês depois. Porque as visualizações e as operações são diferentes para o professor e para o aluno. Entenderam? Então, eu vou começar convidando vocês a ingressarem nessa disciplina. Só que tem um porém. É... Só pode acessar o nosso clésum institucional quem tem o um e-mail institucional. Isto não é uma restrição nossa, é uma restrição do domínio do IFSUL. Existe um perfil administrativo que nós não temos acesso, nem eu, nem a e nem o KVG. É lá na reitoria é uma configuração que é possível alterar, mas existe uma política definida e essa política lá nesta configuração não permite que e-mails externos ao domínio IFSU sejam usados como usuário para o um G-education do IFSU. Bom, então, uh, infelizmente, quem não tiver o e-mail institucional neste momento, todos os servidores têm, mas os nos, nos externos, né? o pessoal do OFPEL não vai conseguir né, se é, conectar agora no Classroom como aluno, mas vocês vão poder acompanhar, eu vou mostrando tudo. Então, aqui está... Tudo tá bom? Disciplina. Pois não? Tudo, Pode bom. Falar, filho, tudo, filho, tudo bom? Tudo jóia. Pode falar. Boa tarde a todos. Uma perguntinha, eu entrei ah. aqui, tá, no, hum. no, class, no Classroom para participar da turma e ele pede um código. Isso, é perfeito. Ele aparece, essa disciplina já para ti, tu já encontrou ela? É mais fácil eu fazer isso aqui, quer ver? Eu vou chamar vocês por esse link de convite, e aí tu vai cair direto... Desculpa, que tenho, desculpa que eu recém voltei tá, pode repetir para mim, tá. por favor. Eu, eu acho que é mais prático, eu, eu tenho este código aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o código da disciplina. Eu posso te passar e tu entra na disciplina por esse código. Se tu quiseres anotar, é, ou eu posso copiar aqui no chat, no chat. Mas é mais prático eu fazer, e, e é uma coisa que eu recomendo a vocês fazerem com os alunos de vocês. Sim. Ó. Vocês estão vendo, vocês estão vendo, eu, vou, eu já vou copiar, na verdade eu vou fazer as duas coisas então. Primeiro, eu copio o código, aqui, vou copiar e vou colocar aqui. Já copiei, Raimundo, já copiei ah, beleza, tá. A eu outra copia, forma, tô auxiliando. Perfeito. A outra forma é vir, isso aqui é uma coisa legal para vocês saberem, ó. Existem os dois primeiros itens do nosso programa de hoje, ó. É, configurações gerais do Classroom, que eu vou mostrar para vocês, e configurações e parâmetros de disciplina. Um dos parâmetros da disciplina é o convite, e, e os parâmetros da disciplina estão nessa engrenagem à direita, lá em cima, ó, do lado do, do, do chiqueirinho, lá de, de apps. Ó. Então, eu tenho meus Google, meus Google Apps, e à esquerda eu tenho uma engrenagem que é as configurações específicas da disciplina, que eu já criei. Eu venho aqui, o link do convite, copio, e todo mundo que acessar este convite, que a Andréia já colou, acessa direto a disciplina. A outra forma é o, o professor ou aluno entra no Clésmo e aí uh, eu passo para ele fazer o processo de inclusão através, vou voltar tudo aqui, é, através do botãozinho mais, para quem não tem familiaridade, a entrada, a cara inicial do Classroom, é esta aqui. Muito provavelmente, quando vocês acessarem a primeira vez, não vai ter esse card de disciplina, porque vocês não estão em disciplinas nenhum, nenhuma. Aí vocês clicam no botão mais, participar de turma, e aí colocam aquele código, só o código, essa é uma forma de vocês passarem a entrada para os alunos. Mas a outra forma é, vocês entram na disciplina, na engrenagem, copiam o link e passam o link do convite. Aí o aluno clica no link do convite e cai na disciplina sem precisar digitar o código. Porque ah. o código já está embutido ali. Tá claro? Uh -huh. Tá? Beleza. Bom, então, aqui nessa engrenagem é onde está os parâmetros e configurações específicas de uma disciplina já criada. Mas nesse menuzinho do lado esquerdo, lá onde tem três linhazinhas, ali vocês vão ter acesso às configurações globais de todas as disciplinas que vocês criarem no Classroom. As configurações globais do Classroom da conta do usuário de vocês. E aqui tem outras configurações legais, que eu, que eu vou começar mostrando antes de vocês criarem a primeira disciplina como professores. Por enquanto, vocês estão entrando como alunos. Tá. Então, acessem aquele. Ai, pois não? O pessoal já fechou o microfone, não ia pedir para o pessoal fechar o microfone, porque estava dando interferência. Tá, obrigado, Andréia. Então, lá no menuzinho esquerdo, vocês têm turmas, agenda, trabalhos para corrigir. Depois eu volto nesse ponto, quando vocês começarem a botar atividades para os alunos com data marcada, vem ali as atividades e as datas uh, a serem cumpridas. Aqui, a lista de disciplinas que tu já criaste, turmas que tu já encerraste e arquivaste e as configurações globais de todas as disciplinas, que eu já entrei. Então, olha só, tem algumas configurações aqui para vocês setarem. O padrão é tudo é, on, tudo ligado. E a primeira é receber notificações por e-mail. Qualquer ação de aluno nas disciplinas de vocês, vocês recebem a notificação no e-mail institucional, na conta de professor de vocês. Então, um aluno entregou uma atividade, vocês vão receber um e-mail no, no, lá na, na caixa de e-mail de, de vocês. É, um aluno postou alguma coisa no mural, notifica vocês. O aluno fez um comentário em qualquer parte dentro do Clésum, vem uma notificação para vocês. Se torna uma coisa dinâmica, é legal pra... e aí a gente não perde nenhuma ação principalmente é útil quando a gente já está com muitas disciplinas andando dentro do clésimo senão tu vai ter que entrar e vasculhar todas as entranhas de todas as disciplinas para tu poderes encontrar onde é que tem coisa nova se tu deixa a notificação por e-mail vai ter um link no e-mail que te joga exatamente para o lugar onde tem aquele, aquela novidade, aquele aquela entrada do aluno, aquela postagem, aquela entrega de, de, de, de atividade ou alguma coisa assim, e aí te joga direto lá para dentro. não tem que entrar na disciplina e ir vasculhando e procurando o que, que tem de coisa nova lá. Então, se tu tem uma disciplina, tá barbada, mas se tu tem meia, duas disciplinas, já complica um pouquinho. Se tu tem dez disciplinas, aí tu te perde, te perde mesmo. Então, é... Uh, Comentários. Comentários nas suas postagens. Tu permite que os alunos comentem as tuas postagens ou não? Se tu desabilita, aluno não interage. Se tu deixa habilitado, aluno interage. Comentários que fazem referência a você. É, tu podes, como a gente marca em rede social, tu pode marcar aluno, pode marcar professor, aí tu faz um, um comentário, uma postagem específica para alguém, marcando um usuário. Aqui permite que a pessoa comente marcações tuas, ou marcações interessadas a ti. É, ou, aliás, ou o professor, tu marca alguém e outra pessoa pode comentar a marcação que não é para ela. Aí, se tu desabilita, só quem foi marcado pode comentar na postagem marcada. Comentários particulares. Dentro das atividades, tem um campo... Que permite que tu converse com o aluno direto sem nenhum outro colega ver. Tu, permi... tu vai permitir que tu... exista a caixa de diálogo dentro da atividade para tu poderes conversar com o aluno sobre o que ele está fazendo ou não. Aí tu habilita ou desabilita. Turmas nas quais você se inscreveu, aí já tu, como um aluno. Atividades e outras postagens dos professores. Isso aqui são as, as configurações gerais. Para disciplinas que tu é professor, já na de baixo, são uh, configurações em que tu pode uh, setar uh, em, em, em cursos que tu é, em disciplinas que tu é aluno. Atividades e outras postagens dos professores, notas e trabalhos devolvidos pelos seus professores, convites para participar de turmas como aluno, lembretes de data de entrega para trabalhos. Esse último aqui é fundamental deixar ligado, né? É, acho, acho que é bastante útil. Os outros aqui, fica a critério de cada um. E a última aqui, as minhas turmas como professor ainda têm as configurações extras. Eu permito, aqui é interessante, eu permito que alunos entreguem trabalhos com atraso, eu marco lá a data de entrega, a hora de entrega. É possível entregar depois da data e hora, sim ou não? o, o, o Google, o Classroom, ele marca quando o cara entregou, se está permitido, se está ligado... O Google vai avisar, entregue com atraso. Fica uma tarjinha lá atrasada. Tá? Mas é permitido. Se não te importares com esse permitir que o aluno entregue com atraso, deixa ligado. Reenvios de trabalho. O aluno, aí, esse, esse segundo aqui, ele é casado com o primeiro no seguinte sentido. Tu podes entregar com atraso. Então, não tem problema nenhum a qualquer momento, tu podes reenviar o trabalho. Mesmo depois da data. Mas... Se eu configurar que não pode entregar com atraso. O aluno pode reenviar o trabalho até a data e hora limite. Se venceu a data e hora limite, ele não pode mais reenviar. Mas antes de vencer, ele pode atualizar o trabalho dele quantas vezes ele quiser. Ele mandou, aí se deu conta, ah, me esqueci de tal coisa. Vai lá, corrige, reenvia até a data limite. Se permite que ele envie depois da data limite ele pode reenviar e atualizar o trabalho até quando quiser. Vai ficando o registro lá, versão 1, versão 2, data e hora de cada envio, e tu vai poder rastrear os envios todos. Convites para ser auxiliar de turmas. Por exemplo, eu e André estamos compartilhando esta turma aqui. E isso aqui permite que tu convides alunos ou outros colegas professores para serem regentes da disciplina também. Se tu desmarcares aqui... Não vai ter um botãozinho convidar para professor, que depois eu mostro lá para vocês como é que faz. E postagem pro, programada publicada ou não. Eu posso deixar uma disciplina toda programada e ir liberando conteúdos na medida em que a disciplina avança. Aqui eu digo que isso pode acontecer ou não pode acontecer. Eu não posso programar, eu tenho que ir lá e postar na hora coisa que eu quiser que seja colocada no ar naquele momento, né? Mas eu, por exemplo, eu posso deixar programado uma postagem para hoje à meia noite e não preciso entrar no sistema. Eu boto ali, programo, à meia noite vai aparecer para vocês. Mas eu posso estar tá, é, comendo um churrasquinho tranquilo em casa sem me preocupar com o Cléo. Então, se vocês dedicarem o tempo ao planejamento da disciplina antes, a disciplina pode funcionar praticamente sozinho. Né? Vocês entram lá na verdade para fazer as revisões depois. Mas o escalonamento de oferta de conteúdo e de postagem de material de apoio ou qualquer coisa que seja encadeada cronologicamente, vocês podem perder um tempinho e fazer esse planejamento e deixar pronto. Se vocês acharem que isso deva ficar ligado ou não, aí não pode. E uh, ativar ou desativar o e-mail e as notificações para dispositivos móveis de uma turma. Bom, o Clésimo e todos os outros aplicativos do Google, eles têm versões para dispositivos móveis, para celulares e tablets. Tu podes dizer que ele gera alerta naqueles, naquelas notificações que aparecem na tela do, dos dispositivos móveis. Né? Então, pode ir para e-mail, que é a configuração bem em cima, e pode dar o um pop-up no, no dispositivo móvel, caso o cara tenha o aplicativo instalado no, no, no tablet ou no telefone. Aí, tu fez uma postagem, pula o pop-up no telefone do aluno. O professor fez uma postagem agora. O aluno está com o telefone no bolso, já vai saber que tem novidade. Tá? Então, essas são as configurações globais. Entrei na disciplina de novo. Já mostrei para vocês o lugar das configurações locais. As configurações da disciplina. Eu já criei a disciplina. A disciplina precisa de um nome. Pode ter uma descrição... É, pode ter uma sessão que é completamente livre para vocês definirem o que seria uma sessão. Por exemplo, pode ser disciplinas da área de informática. Aí tu vai colocar aqui informática. Todas as disciplinas que forem de uma área, tu vai botando sessão. Tu podes criar a taxonomia que tu julgares adequado e o campo é livre para tu descrever da forma que tu achar mais adequado. Toda a Todo clássico, toda disciplina criada ganha uma sala no meet que tu pode liberar para os alunos ou não. Ah, eu estou fazendo nós, eu e André estamos fazendo um encontro com vocês no meet, mas não no meet. Não, já é? É no nosso meet aqui, não é? É, é uh, muito bem. É, deu o um acaso, mas não necessariamente ocorre isso, é que a gente pegou, é, nem me dei conta, desculpa, é que a gente já tinha pego o link da, da, própria, da própria agenda e, e depois eu mostro essa integração para vocês, vai ser mais para o finalzinho. Mas toda sala do Classroom pode ter uma sala no Meet e, inclusive, vocês podem liberar o acesso de alunos sem vocês estarem presentes. Todo, aí tu pode configurar, depois eu mostro todos os alunos que estão na disciplina podem usar aquele espaço para fazer uma reunião de grupo, por exemplo. Tá? Se encontram na sala, na, na, na sala do MIT da disciplina. Bom, e o assunto que, por acaso, aqui eu, a, eu coloquei nome de sessão e assunto do, da disciplina iguais. Aí, configurações da, gerais do, da disciplina. Toda a disciplina ela permite que tu convides ou não, que tu permitas a entrada de alunos por convite. Eu posso desativar tá? ou deixar ativado. Se eu desativo, ele não vai mais permitir que aquele link usado seja utilizado para entrar na disciplina. Então... É, tem que entrar na disciplina agora. Eu compartilhei com vocês o link. Quem não entrou agora não entra mais. Eu fecho o link e aquele link está desativado. Não funciona mais. Tá? A pessoa não entra mais. Pode perguntar, podem abrir o microfone e me interromper. Tá? Pergunta, Cristiane. Fique à vontade. Não, desculpa, Raimundo. Eu já estava falando, pensa, eu só estava falando sobre a questão do e-aula, se já estava disponibilizado para a gente colocar os nossos materiais, era isso? Ah, perfeito. Bom, vejam que quando eu desabilito, aquele link não vale mais. Quando eu ativo de novo, ele gera outro link e outro código, para não correr o risco de alguém que não deva entrar na disciplina entre com link antigo, tá? Então, eu desativo, some aquele link, se eu ativo de novo, ele gera um link novo, um código novo, já não é mais o mesmo código do início. Ah, se alguém entrar por acaso agora e procurar no chat e pegar o link antigo, não vai conseguir entrar na disciplina. Agora, coisas específicas da disciplina. Os alunos podem postar e comentar. Aconteceu comigo já um fato curioso, uma vez, eu fui mostrar a, a operação do, do, do Clésum, mas para o uso de uma disciplina, que não era mostrando o que é o G do queijo. Né? Assim, ó, gurizada, a disciplina está aqui, vocês podem usar o mural para postar coisas relacionadas à disciplina. Quando eu me dei conta, a galera estava fazendo barbaridades no, no mural. E aí, imediatamente, eu entrei, olha, não era para isso, eu estava dizendo que era para postar coisas relacionadas à disciplina, não é para vocês ficarem de minha, minha cunhé conversando e chavequeando e tu tu, se tu deixar e se não for uma gurizada madura, principalmente os mais jovens, eles provavelmente eles vão aprontar alguma coisa. Aí tu pode vir aqui e dizer que só professor pode postar no mural. Bloqueia postagem dos alunos. Tá? Uh, atividades no mural. Uh, isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, o, como elas estão aparecendo, condensadas. Olha só, uh, deixa, deixa Oi, pois não. Interrompendo um pouquinho que a Deise fez uma pergunta. É, se pode dar um Zoom. Eu acredito que ela esteja falando se um zoom. No, no, no, no zoom, zoom na, na janela. mais ah, eu... claro, é. Claro que sim. Se... não sei se ela não está entendendo, mas ela quer saber dessa possibilidade. Ah, não, será na tua tela. Ela até... aqui, pronto. Melhorou? Desculpa a minha falta de sensibilidade, eu tirei aquela hora para ajustar o formulário de presença e não voltei o zoom. Tá, olha só. Um, bom, vocês estão aqui, boa tarde, beleza? É, deixa eu achar uma atividade, olha aqui, ó. As atividades, elas aparecem no mural. O mural é o lugar onde o aluno entra, onde o professor entra. Sempre que entra no aluno, fica direto no mural, que é esse menu aqui em cima. Mas, estas atividades, a Andréia postou um novo material. O material, tu não posta no mural, tu posta na aba atividades, em criar material. E aí, a gente vincula um upload, ou alguma, algum conteúdo, ou algum link, ao... A, a estruturação da tua disciplina. Tu posta aqui, mas ele aparece no mural. Agora, se eu vier nas configurações e ele aparece só uma frasezinha sucinta. Andréia postou um novo material. E aí bota o início do, do, do título do material que é tá muito concluído, ele, ele corta. Mas se tu vieres aqui e configurar como mostrar anexos e detalhes vou salvar, olha eu, particularmente, eu acho mais interessante. Ele já mostra todas as informações do novo material que a Andréia postou. Ele fica aberto, tal qual apareceria aqui. Por exemplo, ó, ela, é, é, essa postagem aqui, ela aparece aberta lá no mural. Então, tu olha no mural, tu não precisa dar mais um clique em atividades e abrir aquele livro especificamente ele já vai aparecer em Pois não. De novo. Cris, tu consegue fechar o teu microfone? Que acho que tem um artidinho aí no fundo. Obrigada. <risos> hum. Bom, então, estas são as configurações locais. Ainda tem uma que eu não vou entrar em detalhes agora. Uh... Ah, pessoal, deixa eu voltar, que foi uma apresentada minha. Isto aqui, sala, desculpa, foi patetice minha. Fui eu que colei ontem, porque a nossa aula é virtual. Me desculpa, esta não é a sala do, da disciplina. Eu configurei na agenda para compartilhar pelo e-mail, pela, pela, pela, pela mensagem da direi e colei aqui como sala de aula. Por isso que eu tive aquela surpresa, mas é de patetice que caduquice milho. Aqui embaixo é onde tu gera... Olha aqui, ó. Aqui que tu gera a sala de meet da disciplina, que eu não gerei ainda. Posso gerar. E aí, eu, esta sim, eu posso tornar visível para os alunos ou não. Ok? Desculpa a preservada de antes. Aqui é a sala da disciplina. Aqui... Foi eu que copiei e coloquei como a sala virtual. Na verdade, eu poderia colocar aqui sala virtual. Agora está correto. E por fim... E por fim... Por fim, por fim, por fim... Aqui, tem uma funcionalidade que vai casar depois com o que a Andrea vai mostrar... No, nas possibilidades de formulário. Uma das possibilidades é o formulário. Pois não? Raimundo. Pois eu não. De novo. Manda. Eu não vai Não, tá atrapalhando. Eu, eu acho que me perdi no, no, no fio da meada aí. Tá. Na verdade, esse Classroom vai ser um local onde a gente vai disponibilizar uh, o material, o conteúdo, que a gente, lá no, no E-Aula, vai botar só o link, é isso? Tá. É o que eu faço. Agora, deixa eu voltar aproveitando o teu gancho, Fabiano. Mas essas aulas serão ah. assíncronas. É o conteúdo, é o material que eles vão ter disponível para acessar Perfeito. durante os horários assíncronos e não Perfeito. síncronos. Né? Porque a Andréia teria colocado ali antes na conversa com a Cris, e aí que me deu toda a confusão, que seriam uhum. aulas síncronas, mas na verdade as, os nossos encontros síncronos, até onde eu entendi, seriam um bate-papo, né? tirada muito. de dúvidas, enfim, até que isso. se precise mostrar perfeito. alguma coisa de algum conteúdo, tudo bem, mas que a gente não vai dar aula nesse, nesse momento. Não, né? não, perfeito. É que eu tá, eu perfeito. só para mim construir as minhas disciplinas aqui e eles isso. terem como acessar o conteúdo todo à disposição aqui, é isso? Ah. Isso, tá, eu vou fazer uma consideração muito particular minha, pois não. Eu vou explicar a dúvida, é ah. que eu acho que foi a Cris que perguntou uh, se ela se ela deveria usar o e-aula ou o Classroom. Uh, o Classroom ele não é obrigatório, não precisa fazer a aula, disponibilizar o material ali, é, é opcional, né? por enquanto a gente está fazendo o nosso oficial, que a gente tem é, respaldo, que a gente tem, é, que personaliza né? o que o KVG consegue personalizar, consegue incluir as turmas já prontas, é o e-aula. E o que eu falei para Cris é que a gente linka lá no eAula, aula colocamos um link para o Meet, para a reunião do Meet, pra, porque ali a gente coloca todas as informações da nossa para a nossa turma. Né? Então, foi isso que eu quis dizer. Mas tu pode criar uma turma no Classroom e também pode não criar e não querer utilizar o Classroom. Certo? Perfeito. Complementando, então, <risos> perfeito, complementando, colaborando aí com, com essa tirada de dúvidas, o, o oficial, isso já foi discutido nas reuniões gerais, o que tem a, o suporte técnico até agora é o mudo, tá? se tu precisar é qualquer apoio para enturmação para configurar, para te ajudar com alguma coisa, a TI do Campos e o Juliano, o Deade, eles vão poder te apoiar no mundo. E é, existiu, em paralelo, uma grande iniciativa do Ifisu que foi trazer o pacote G Education, em paralelo ao mundo, como uma opção. E a gente teve a responsabilidade, o André de trazer as informações sobre como usar o pacote G Education, porque a gente participou da formação da reitoria. Tá? É, mas ele é uma opção ao e-aula. Então, assim, ó, o que, que se faz no ambiente virtual de apoio ao ensino? Tu vais estruturar teus materiais de apoio, tu vai postar atividades, tu vai te comunicar com os alunos pelo chat, pelo, nesse caso aqui por um mural, né? mas é a tua estratégia de ensino remoto, que tu vais colocar no classroom como colocaria lá no e-aula. Eu uh, não uso o e-aula. Eu, eu boto só uma mensagem no cabeçalho da disciplina lá no eaula. aula As disciplinas do Raimundo, tal, lá o cara entra na minha disciplina e está lá. Aqui está o link para o clésum. A partir do momento em que tu entrar no clésum, não vai mais ser usado o e-aula. E aí todo mundo vem para o clésum e eu não volto mais para o e-aula. Sigo aqui. Entendeu, Fabiane? E colegas, todos. Não, entendi, entendi. É. Uma pergunta que talvez tenha me passado aí. À medida que eu vou criando os conteúdos, né, as pastinhas dentro da minha hum. disciplina, eu hum. tenho como é, deixar elas ocultas, como a gente Sim. tem, por exemplo, como ferramenta lá no E-Aula, porque eu posso ir Sim. construindo... E sim. deixo ela oculta até chegar a semana que eu vou trabalhar com os alunos. Sim, momento. sim, sim, foi ah, o que tá. eu mostrei, foi o que eu mostrei. É, eu aqui, acho que me passou, me passou. Ah, me passou. mas volta aqui, volta aqui é importante. Lá nas configurações globais, né, que é lá no menuzinho da esquerda do Clésimo, configurações globais, na última, que é a postagem programada, publicada ou não. se eu permito que eu programe, que eu faça a postagem, mas que ela não seja publicada até a hora que eu disser que ela vai ser publicada. Tá. Ela fica oculta, tá? Só que tu, tu ainda podes, isso aí, quem faz no Moodle é o super usuário do Moodle que te permite fazer uh, programação de postagem ou não. Aqui é o próprio professor que diz que nas suas disciplinas vai ser possível ou não. Então, eu digo que a minha disciplina vai ter postagem oculta programada, se tiver ligado. Se não tiver ligado, isso, essa opção não vai aparecer para mim, lá no, na disciplina. Eu já te mostro a, a consequência de uma coisa e outra. Depois vocês podem experimentar também, vocês alterem a configuração e voltem lá na disciplina, dentro da disciplina, vocês vão ver o comportamento se alterando. É simplesmente só um itemzinho nas possibilidades de postagem. Mas é bem isso aí, tá? Por exemplo, vou entrar aqui na disciplina de novo. Se eu e, for permite, fazer uma... Raimundo, desculpa claro te interromper. Claro, tudo aí, Fabiola, tudo bem? Estou, estou assim. Claro. Assim, ó, é só uma, um esclarecimento, tá? Todo o suporte é que a gente tem hoje, isso que tu já falou, é para o mudo. Uhum. E, e é importante também que os professores tenham ciência, que agora com o calendário uh, oficial, né, o registro né, do rastro, que a gente chama, né, do aluno, é fundamental para diferentes acompanhamentos de assistência estudantil, uhum. do próprio uso dos benefícios ali, né? Então, assim, uh, se o professor for usar somente o Classroom, ele tem que ter bastante cuidado de verificar a frequência desse aluno e informar, porque pelo Moodle, a gente vai ter todo um trabalho, né? Uh, que a gente já está organizando com assistência estudantil, né, e com o pessoal do ensino, de equipe técnica, né, de acompanhamento e monitoramento da permanência e êxito dos alunos nesse período do remoto. Então, é fundamental que os professores tenham ciência que, bom, tudo bem, não vou usar, vou deixar só o link ali na plataforma do E-Aula. Mas, se isso acontecer, que o professor tenha ciência, que ele precisa entrar em contato constante com a equipe, né, tanto de assistência quanto do ensino, para informar isso. tá Porque, senão, fica desencontrado o nosso acompanhamento, porque a gente tem, né, uma, uma colega que, que dá uma checada ali de aluno que nunca acessou, né, de, então esse trabalho vai, vai seguir acontecendo, mas Entendi. a gente pede, então, que esses professores que não forem usar, que mantenham, então, com regularidade esses registros e no primeiro sinal, assim, de que o estudante não está acessando, que nos oh. informe, né, para esse acompanhamento aí mais da equipe técnica. Ah, é mais para a gente deixar as pontas amarradas, né? Para não ficar... Perfeito, perfeito. Obrigada, também. Raimundo. E também complementando, assim, é, da, da, da prática do, do, do, de como eu, da minha estratégia em relação a isso. Eu entro lá no Classroom, quando iniciou, pronto, hoje é o primeiro dia de aula. Eu salvo o planilhão de, em Excel com todos os matriculados que tem lá no Moodle. O professor faz isso para cada disciplina. E eu deixo ela quietinha aqui e vou monitorando. Se todo mundo entrou, às vezes, tem alunos, tanto no, no E-Aula quanto no Mudo, que ele se matricula e ele nem inicia a disciplina. Mas aí eu vejo, olha, tá lá, as informações para acessar a disciplina estão lá. É, deixo o contato para o aluno poder me chamar no ATS. Daí o professor pode ter liberdade de dar as informações de lugar necessárias lá no, no E-Aula. Eu deixo o número do ATS, deixo os links, esses do um convite, como eu fiz ali com vocês, né, copio o convite, deixo lá minha aula, deixo o meu WhatsApp, e aí no dia tal tem aula, boto ali o, o, o, o cronograma, o programa da disciplina, tudo lá, o aluno tem toda a informação lá, né? não tem porque ele não, não conseguir chegar aqui, e aí monitoro, vejo todos entrando pelo convite, fechou a turma, vejo se na, bateu planilha do, do mundo com todo mundo que entrou, Aí já tem a primeira informação para passar de volta para a direção de ensino. Olha, os matriculados que estão lá no planilhão que eu tirei do, do Moodle, é, fulano, fulano, fulano, não chegaram aqui ainda. Já estou no, no, na segunda semana de aula e eles não entraram ainda. Aí entra a direção de ensino com todo o trabalho de é, é, contato, né, de buscar informações sobre o que, que aconteceu. E é assim que eu tenho feito, pelo menos. Bom. Uh, aí, uh, Fabiola e demais colegas, por exemplo, assim, ó, aonde que normalmente a gente posta alguma coisa no núcleo ou no mural, bem em cima logo abaixo do banner aqui, ó, tem escreva um aviso para sua turma. Eu clico aqui pois não? A Gisele tá, levantou a mão, acho que ela quer fazer alguma pergunta. Fale fica à vontade é que eu não enxergo todo mundo, assim, eu acho que é mais prático vocês abrirem o microfone e chamarem como a, Fabi, a, a Fabiane está fazendo. Podem falar, Tranquilo. Ela baixou a mão agora. Ah, testando os recursos. Tá, então, olha só, uh, Fabiane e demais colegas, eu vim no mural e aí cliquei em escreva um aviso para a turma e abriu uh, o formulário de postagem. Aí eu coloco aqui, escrevo alguma coisa e me habilita o, o botão postar. Se eu clico em postar, ele sai na hora e já vai para o mural, mas eu posso programar, e aí eu defino é, data e hora de quando a postagem vai entrar, já automática, daí não me preocupo mais, ou posso deixar salvo como rascunho. Aí não está programado, mas não, eu não perco porque eu comecei. Em algum momento eu volto no rascunho, e edito ele posto ou programa. Então, tem essas duas possibilidades. Salvar como rascunho, que está é, lá, tu pode salvar vários rascunhos, vai ficar uma lista de rascunhos, ou tu já pode, se tu tiver planejamento, tu o planejamento, e fazendo a programação de quando vai ser postado. Isto na, no mural. Da mesma forma, tu pode programar qualquer coisa na aba atividades. As tuas atividades em si, é, enquetes ou material de apoio. E aí, por exemplo, se eu fosse postar um material e eu, eu quisesse que o material fosse programado, eu viria aqui eu teria os mesmos, as mesmas possibilidades, postar, programar, salvar rascunho, descartar rascunho se ele tivesse salvo como rascunho. Tá? É, era isso, Fabiane? Acho que, pelo que eu entendi, era essa tua dúvida, né? Isso depende daquela configuração global. Sim, sim, obrigado, Raimundo. Ah, tá? que é essa última configuração aqui. Se eu desabilitar, aquele link nas postagens programar, aquele link não, aquela possibilidade não aparece. É, esse é o comportamento alterado. Se eu tiro aqui, não vai me aparecer a opção lá. Se eu deixo habilitado, aparece a opção lá. Bom, deixa eu ver como é que nós estamos aqui na nossa, no nosso programa. Bom, então, funções básicas, olha só. Publicar no mural, falei. Bom, visão geral, falei. Configurações e parâmetros globais, falei. Uh, configurações locais da disciplina, falei. A visão, uh, essa aqui eu vou pendurar, vou deixar para o fim aqui. É, interface menu superior mural, atividades, alunos, colegas e notas, tá... tá Está mostrado aqui como é que funciona. Na disciplina. E já vou dar um panorama geral aqui. Então, no mural, já, a gente já, já falou o que precisava sobre o mural. As atividades, eu tenho... Na verdade, um, o nome é uma das coisas que é, eu falei sobre as traduções literais. Que eu citei como exemplo o Return, que literalmente é traduzido como devolvido... Quando o aluno entrega a atividade, aparece para o aluno devolvido, parece que ele mandou para o professor o professor devolveu para ele, não é? Ele? ele devolveu ao professor, ele entregou ao professor. Isso vai acontecer com vocês, se usarem o Classroom, os alunos de vocês vão ficar confusos com isso. Por causa dessa tradução literal fora de contexto que o, o Google, em geral, faz nos aplicativos através de um pacote de internacionalização de línguas que ele tem. E acontece a mesma coisa nesta aba atividades, e aí parece que aqui só tem atividade, na verdade não, aqui está estruturada a tua disciplina, os materiais de apoio divididos em unidades, ou qualquer coisa que tu use como uma forma de organizar o, a tua disciplina. O que, que eu fiz? Eu vou, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui, só para você ter uma visão mais, mais ampla. Olha só... Eu criei um tópico, aulas gravadas, quando a gente encerrar a gravação aqui, eu já ponho a gravação aqui, vai aparecer para vocês. Vocês vão entrar no Klesmo e vai aparecer a aula gravada lá. Unidade 1 é a de hoje. Eu coloquei aqui um material para vocês, ó. Aula para alunos, para vocês depois pegarem este link e passarem para os alunos de vocês. Como é que se participa de atividade síncronas no NOMIT? Aqui tem um tutorial do próprio Google, que vocês vão poder passar para os alunos, para vocês não perderem tempo explicando. Olha, dê uma olhada aqui no tutorial e depois a gente se encontra lá no Meet. É, entregando atividades. É sempre um problema quando tu posta uma atividade, o aluno fica em dúvida como é que ele devolve ou entrega para o professor. Aqui tem um tutorial, vocês peguem esse meu link aqui e passem para os alunos de vocês. E aqui, uma ajuda oficial do Google com tudo sobre o Classroom. Essas coisas todas que eu estou falando em tutorial em páginas web. Os dois outros são tutoriais em vídeo, são vídeos tutoriais. E este aqui é uma sequência de tópicos em páginas web, com todas as coisas organizadas para os alunos e para vocês. Tem coisas para alunos e coisas para uh, professores. Então, o que eu falei hoje, vocês têm um mínimo de apoio já aqui, além da aula gravada de hoje. Agora, eu vou fazer uma postagem de um material que eu preparei. Previamente que eu fiz uma página, eu fiz um doc do Google, baseado num tutorial, desse tutorial aqui em página web. Então eu vou postar um conteúdo de apoio na unidade 1. Vou mostrar também para vocês como é que se criam módulos, unidades. É, aqui, vocês vejam que aqui à esquerda eu tenho aulas gravadas, unidade 1, unidade 2, unidade 3 e outras informações. A Andréia complementou aqui, eu tinha criado unidade 1, que seria o equivalente ao que a gente veria hoje, unidade 2, o que a gente veria amanhã, só para fazer a alegoria, tá? Então, eu venho aqui, crio tópico, e posso escrever livremente a organização que eu quiser para a minha disciplina. Eu posso botar módulo 1, tópico 1, sessão 1, e depois sessão 2, sessão 3, assim, do jeito que vocês quiserem, livremente, Tá? Uhum. já vamos encerrar em seguida para não estender, vou indo para o final aqui, para fechar nossa uma hora, bateu 18 horas agora uhum. então eu poderia criar um tópico qualquer vou adicionar um material vou buscar o meu material que eu já deixei no Google Doc preparado dentro do Drive da disciplina, depois eu vou trabalhar, vou mostrar a integração, mas amanhã eu vou trabalhar com mais detalhes as integrações que existem de outros aplicativos do Google. Então eu venho no meu Google Drive e vou procurar, porque eu já botei lá no meu Google Drive o meu doc que eu quero disponibilizar para os alunos. Que é este aqui, ó, ativar ou desativar, uh, que eu nem me lembro mais o que, que era, ativar ou desativar alguma coisa. Vou inserir, ele entrou aqui, ele puxou do meu Google Drive e já listou aqui, ativar ou desativar notificações. E eu boto aqui o título, ativar, vou botar o mesmo título do doc, ou desativar notificações, vou deixar sem descrição porque a, o próprio título já é o explicativo. Notificações. Pronto. O doc está aqui. Eu vou fazer a postagem. Se eu clicar aqui, ele posta. Eu vou associar a um tópico já criado. Ou poderia criar um tópico novo, caso o tópico não existisse. Posso criar por aqui dentro da própria ação que eu estou fazendo, de atividade ou de material de apoio. Ou poderia criar previamente para aparecer na lista abaixo. Este é relacionado à unidade 1. Está aqui eu posso endereçar uma atividade a um grupo de alunos, por exemplo, se eu quero atividades em grupo, eu digo para quem vai essa atividade, seleciono os que vão receber esta atividade ou este material de apoio, e se eu tivesse mais disciplinas já criadas, eu poderia fazer esta minha postagem ir para todas as outras disciplinas por exemplo, para quem tem disciplina no curso técnico e tem várias inturmações. Né? Aliás, tem... é, se chama, né? Eu tenho a disciplina 101, 102, 103, 104, 105, 110. Vai para todas as disciplinas ao mesmo tempo, ao invés de eu ter que entrar em cada disciplina e fazer a mesma postagem em todas as disciplinas. Eu faço numa e replico para todas as outras disciplinas que, porventura, tivessem o mesmo conteúdo. Então, criei a postagem... E vou postar. Postei. Ó, entrou aqui. Ela é um recorte do que eu postei aqui embaixo, na ajuda do Clésio. Eu fiz um recortezinho e criei um item específico que estava nessa ajuda global aqui do, do Clésor. E está aqui. Automaticamente ela entra no mural. Ó, Aí mundo postou um novo material, ativar ou desativar notificações, já aparece o link o aluno clicaria no link e abriria o doc que está lá no drive. E para encerrar, passei quatro minutos do meu planejamento, olha, ele está aqui bonitinho, ó, o tutorial de como ativar e desativar notificações, que eu já mostrei para vocês, está gravado no vídeo, mas tem o um tutorial em texto agora. É, é, olha só, deixa eu ver a programação aqui, então, principais integrações. Antes disso, eu vou só mostrar para vocês um arrastar e soltar, para não deixar passar nada da programação. Veja o seguinte: as atividades eu posso clicar em cima e arrastar e largar dentro de outra unidade, outra sessão. Postei na unidade errada. Arrasto de novo ela para a unidade 2. Entregando atividades. Ah, não, é da 1 mesmo. Volta para 1. Voltou lá para 1. Inclusive, eu posso organizar o ordenamento dentro da própria unidade. Boto mais para cima e mais para baixo. Mas isso só dentro da seção atividades. Poderia fazer a mesma coisa por aqui. Mover para cima, mover para baixo. O tópico. Tá? Agora, no mural, eu não consigo arrastar a postagem para ordenar alguma coisa que aparece aqui. Não consigo arrastar. Ah. Clico e não consigo arrastar, mas, opa, ele abriu, mas eu consigo pelo menuzinho aqui nos três, nos três botõezinhos, nos três pontinhos, eu consigo mover para cima, mover para a parte superior e fazer o oposto, mover, é, aí só tem que mover para a parte superior, mas movendo para a parte superior eu vou podendo ordenar os, os conteúdos que o que nós tínhamos conversado antes, lembra, André, que tu tinhas postado uma coisa e os boas-vindas tinham ficado no meio da bagunça? Então, dá para ordenar aquelas boas-vindas que deve estar... Tá... A gente tinha deixado umas boas-vindas que se perdeu no meio desse monte de postagem. Mas se eu quisesse que as boas-vindas estivessem bem abaixo como a primeira postagem, a gente ordenaria movendo as outras coisas para cima dos boas das boas-vindas, e ela ficaria como o primeiro item. Entendeu? Então, em atividades, eu consigo arrastar. E aqui, tanto no mural quanto nas atividades, eu posso mover os tópicos para cima e para baixo, para ordenar eles em uma sequência mais lógica, independente do, da ordem cronológica. As integrações, então. Arrastar e soltar foi as integrações Aqui em atividades, na parte bem de cima vocês vão ver que aparece Meet aparece Google Agenda, pasta da turma do Drive. A postagem do doc que eu fiz ela está aqui. O Google, quando tu cria uma disciplina, ele cria vínculos entre todos os aplicativos para aquela disciplina. Aquela, aquele doc, ele está dentro do meu CLESMO que está dentro do meu Drive, dentro da pasta da disciplina, e aqui está meu doc. E assim eu vou organizando os meus materiais. Eu posso fazer um upload de um doc do Word, da mesma forma que eu posso criar um doc do Google aqui dentro. Então, eu vou organizar as coisas do jeito que eu quiser. Boto lá dentro da pasta, crio subpastas, nova pasta, subpasta, subpasta, organizo. Como eu faço no meu Windows? Deixo tudo na nuvem, e quando precisar, eu puxo pelo clésmo através da integração. Porque ele vai me aparecer, por exemplo, nas postagens do mural ou nas atividades, eu consigo adicionar coisas do Google Drive, links da web, uploads de arquivo do meu computador, ou vídeos do YouTube já postados, e ele incorpora os vídeos aqui, tanto nas postagens do mural, quanto nas postagens de atividades ou de material de apoio. E assim eu acho que eu cumpri, depois, eu vou deixar essas últimas duas coisas aqui, eu já falei um pouquinho, mas eu vou mostrar amanhã, uh, eu, já, eu já mostrei para vocês onde ocorre um equívoco de tradução literal aqui em atividades, na verdade, não representa o que aparece de possibilidade dentro desse item de menu, porque não é só atividades. Isso acontece também quando o aluno vai entregar uma atividade através dessa tradução literal da expressão returner. E, por uh, de conteúdo, a gente vai falando, acho que ao longo dos três dias, né? a gente volta a esse assunto, eu a, dou, então, por cumprido o nosso programa de hoje, encerro aqui minha participação e fico aberto para alguma dúvida que vocês eh, tenham ficado ao longo do que a gente apresentou. Andreia, queres falar alguma coisa? Colegas, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar também. Está bem? Se vocês estiverem tão cansados, Raimundo, tu pode voltar ali no, no nosso no classroom, Sim. na nossa turma? Sim. Eu movi para cima ali no mural, movi para cima o... Aqui. O... O... Boas-vindas, ela vai para o topo. Perfeito, perfeito. E, e para o pessoal também, eu coloquei ali um link que eu acho que talvez possa ser bem útil para alguns de vocês. Ali no Atividades, Raimundo, passa para nós aquelas uh, outras informações? Sim, aqui. E aí eu coloquei um link, que é o do MUND, que é a plataforma que o Ifsu produz material são vários cursos, todos eles têm uma certificação, então tem que fazer um cadastrozinho bem rápido, é só o nome, CPF e o e-mail e ali tem o acesso. Então sobre o Moodle, né? Agora mudamos, então que vai ser útil para o ambiente e aula. Então tem lá o Moodle para docentes, o Moodle para discentes, Moodle para administradores e Moodle para gestores. São cursos que dão certificados de 40 horas, né? são vídeos bem curtos, de seis a oito minutos, cada um abordando uma atividade específica. Então, antes da gente começar a editar as nossas disciplinas, a gente, né, a gente vai incluir o material todo do E-Aula no Moodle, se quiserem, então, tem esse material produzido por nós, por professores do ISUV, vários, professores ali a Cris, que é a nossa revisora. Eu fiz a formação para o Moodle para Docentes, vídeos curtos, então, aviso aqui para vocês e deixei o link ali, porque já facilita, né? A gente já sabe, já, tem, já consegue aqui publicar isso para vocês. Perfeito. Galera, Estamos à disposição. É, sendo que o que, que vier de dúvida ainda gravamos, ou posso encerrar a gravação e a gente pode estender um pouco a conversa para além da gravação, para a gente não deixar a gravação muito extensa? Posso dizer que estou é, interrompendo, tá? mas ainda assim estamos à disposição para eu tirar dúvidas.